Audiologue do pesquisador Joshua Hattery Reis, 7 de julho de 2000 e. Você sabe que ferra com esse mundo? Porque eu sei. Não são os monstros que desejam nada além da morte sobre a nossa própria espécie, como 682. Não é o que nós não entendemos como 173. Bosta. Ou como a maioria dos Euclides. Também não são as coisas que infestam a humanidade ou usam e abusam dela. E não, <risos> não é a própria humanidade. São as coisas que se escondem no meio de nós. São as bombas relógio, como 231. São os que não conseguem se controlar como 507, não importa o quão bom ele seja. Pobre coitado. São aqueles que podem assassinar a todos como se fosse apenas um pensamento. E isso nem mesmo é a intenção dele, como 239. No final do meu turno, eu estava conversando com minha superiora e perguntei a ela sobre a guarda e ela me deu um olhar engraçado. Então ela disse: Ele é um SCP. Ela me deu um número, um arquivo e então seguiu seu caminho. Voltei para cá aos meus aposentos e li o arquivo. Acontece que ele é um homem. Próximo dos mil anos de idade, acontece também que ele pode selar uma porta ou um portão completamente de alguma forma, com uma espécie de campo de força. A fundação encontrou no último lugar em que ele esteve guardando algum velho castelo na Escócia. E isso me fez pensar: quantos outros será que estão lá fora? Quantas pessoas que pensam que eles são normais, que estão vivendo a vida normal? Com essa peculiaridade que nos incomoda de vez em quando, quando estão lá fora. Quantos são inofensivos? Quantos são perigosos? Quantos é que vamos descobrir? E quantos desses são realmente perigosos? Sabem o que podem fazer. Que mundo esse que vivemos. <risos> Talvez eu tenha perdido alguma coisa.